Eu me formei em jornalismo e cheguei em Londrina em 2012, grávida do meu segundo filho. Tava com seis meses de gestação e meu marido e eu vimos em Londrina o lugar ideal para poder cuidar das crianças, estar tá mais próximo deles, perder menos tempo com o trânsito. E eu resolvi abrir mão da agência de comunicação que eu tinha em São Paulo para cuidar das crianças. Meu marido é médico, ele abriu a clínica dele aqui. E nós mudamos completamente a vida agitada para morar perto do lago, ter uma vista maravilhosa, viver um outro estilo de vida que hoje eu estou muito mais feliz e que realmente o meu coração foi totalmente tocado. Esse ano nós decidimos abrir a clínica do laser para poder trazer para Londrina mais uma oportunidade né, de uma tecnologia de ponta a favor da estética. Meu nome é Marina Daut e o meu negócio é Londrina.